Eu vou aproveitar para comentar rapidamente sobre esse caso do brasileiro que foi fuzilado na Indonésia pelo crime de tráfico de drogas. E vou explicar por que esse crime é um crime sem vítima. Se você acha que tráfico de drogas, ah, e, e deixando claro aqui, o Estado ele usa essa palavra tráfico pra, como um termo pejorativo para comércio. Porque nada mais é do que isso. Quando alguém vende drogas e outra pessoa compra essa droga, isso é um comércio, isso é uma troca voluntária. E não tem motivo nenhum para você criminalizar uma troca voluntária. Do contrário, você pode usar os critérios mais absurdos para criminalizar tudo, desde o cigarro, o álcool e qualquer coisa que você considere prejudicial. Sendo que ninguém pediu para você ah, impor a sua vontade sobre os outros. Então, o que a gente está discutindo aqui é uma liberdade individual, é a defesa da liberdade individual e defesa da, da liberdade de escolha de cada indivíduo, né? desde que não agrida a propriedade privada de ninguém. E até então, uma troca voluntária nunca foi agressão à propriedade de ninguém. Ah. Ah, então, qual que é o erro de quem apoia a criminalização né, do comércio de drogas? é achar que o sujeito que está comprando, por exemplo, é vítima. Sendo que ele não é vítima. Se você disser que ele é uma vítima, então você está dizendo que ele não tem livre-arbítrio. Né? Então você entra em contradição. Porque, por exemplo, se, vamos supor que você não use drogas. Né? Assim como eu não uso drogas. Foi uma escolha voluntária nossa. Né? Então se você diz que o sujeito não tem livre-arbítrio para recusar a droga... Então, como você explica que você tem livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio para recusar. Então, você cai em contradição total. Né? Ou a regra do livre-arbítrio vale para todos os seres humanos ou não vale para nenhum. Né? Não, não pode ter uma exceção aqui ou ali. Tanto é que o sujeito, nunca ninguém, teve uma arma apontada na cabeça para comprar drogas ou consumir drogas. Né? Todos, todos os que usam drogas hoje... Um dia na vida decidiram, não importa que idade, decidiram o voluntariamente usar. Se você vai discutir que ah, isso começou quando era criança ou adolescente e não tinha discernimento, isso aí é outra discussão. Né? Mas ainda assim, ele fez uma escolha voluntária. Né? E você não pode tratá-lo como vítima. Né? E, então, ou seja, o Estado, aí no caso aí da, da Indonésia, extremamente, é extremamente sádico né? e carrasco punindo alguém que apenas estava fazendo uma troca voluntária. Né? É claro que se você imaginar um mundo perfeitamente anarcocapitalista, onde só existe a propriedade privada, você pode ter uma propriedade, assim como você pode impor essa regra na sua casa, de que ali não você não vai tolerar drogas de jeito nenhum. Ok, é só propriedade, regras privadas, vamos respeitar. Né? E aí, tudo bem, você poderia até cogitar uma punição para quem violasse, sem problemas. Só que o Estado é ilegítimo, então você não pode fazer essa comparação, falar assim, ah, ele sabia que a lei lá era assim. O Estado é ilegítimo. Né? E quem fala, quem usa esse argumento de que o sujeito sabia que lá seria punido, está né? partindo da premissa falsa de que a gente tem que aceitar o Estado, quando a gente nunca, na vida, teve que aceitar Estado algum. Né? Você aceita por comodismo, por conveniência, ou por, porque você não tem saída, porque tem uma arma apontada na sua cabeça. Então é muito engraçado que o próprio Estado ele é o vilão em todos os, os sentidos, porque ao criminalizar, né, ele está dificultando essa troca voluntária entre o, quem vende e quem compra né coloque em risco essas pessoas porque elas têm que é, toda a transação ficar mais cara mais complicada mais violenta né e aí por exemplo quando o, o ele, os poucos aí que que eles vão punir eles fazem esse espetáculo deprimente né no caso da indonésia um país hiper atrasado e, e não adianta absolutamente nada só para vocês terem uma ideia. Estados Unidos, que seria hoje, vai, o estado mais feroz do mundo. Desde a década de 70, eles gastaram mais de um trilhão de dólares combatendo o comércio de drogas. Qual que é o resultado? Hoje os Estados Unidos são o maior consumidor de drogas do mundo. Então, ou seja, é o efeito contrário. Né? Sem contar que a própria ilegitimidade do estado tirar dinheiro de todo mundo para combater algo que eu, por exemplo, não pedi. Não me importa se fulano ali está usando ou não está usando. Contanto que faça isso em sua propriedade ou em local que não me afete, pode usar à vontade. Eu não estou discutindo aqui, não é uma questão moral aqui. Se você quiser discutir, se você considera certo ou errado usar drogas, isso é uma outra discussão. Você pode ter sua opinião, você pode tentar influenciar pessoas, ok. Você não pode usar coerção contra pessoas pacíficas, agressão contra pessoas pacíficas. E é isso que a gente está assistindo. Né? Então, enquanto continuar essa inútil guerra contra o comércio de drogas, a gente vai ver todo tipo de violência. Seja violência entre polícia né? e, e, e os, os traficantes, né? entre aspas, seja violência de, de, de punições desse tipo, Seja qualquer outro tipo de violência. Né? Então é uma estupidez. É, existem algumas iniciativas, como lá no estado do Colorado, nos Estados Unidos, onde pelo menos a maconha já está começando a ser comercializada. Então já é um avanço, mas ainda está muito longe. Toda e qualquer substância, toda e qualquer troca voluntária, deveria né, ser permitida, nunca deveria ser combatida. Sem contar o, o desperdício de tempo né, que o próprio estado é, tem, prendendo gente que está fazendo troca voluntária. Né? E não mistura as coisas. Eu não tô, Por exemplo, se, se eu falo aqui a palavra traficante, você já imagina o sujeito lá, malvado, que não sei o que, que vai mandar matar. Eu não tô falando que mandar matar é algo aceitável. Eu estou falando exclusivamente, estritamente, do comércio de drogas. Só. Né? Se o sujeito mandou matar, se o sujeito sequestrou, se ele roubou, aí sim ele está cometendo uma agressão contra pessoas pacíficas. Mas enquanto ele está comercializando um produto, isso nunca foi agressão. Então eu fiz esse vídeo para você pensar um pouco e não defender essa política inútil. O dinheiro está saindo do seu bolso para nada. Ah, sem contar que no final das contas, a proibição é conveniente tanto para o Estado, para a própria polícia, que vai ser corrupta, e... Até mesmo para alguns traficantes que vão ter o um monopólio nesse comércio e, e para eles vai ficar mais conveniente. Não vai ter concorrência, né? então eles, para eles é vantagem. Então você tem que se perguntar, a quem interessa essa proibição? Né? A quem interessa punir pessoas pacíficas que estão realizando apenas trocas voluntárias?